uma abertura ali em cima. Calma aí Ziquelso, calma aí tio, sou simplesmente vamos cheirar, só cheira rodando, cheira rodando. Oh, ah, você não tem, entendi. Ó, tem lugares que a gente pode atacar o, o machadetas, é o quê? simplesmente fazendo cair coisas do céu, tem espadas fincadas aqui, uh -huh. mas vamos lá com Ziquelso, que o, o moleque tomou 18 cafés, eu falei pra ele, não toma esses cafés de manhã não Zequielso. Uh, você ouviu isso? Pô, tá lá, uma legal, que? Vamos ver, fique perto. Fazemos aqui. Musiquinha... O que é isso? Vamos investigar, isso aqui, Ezequiel. A gente vai em direção a uma música bizarra? Vamos lá. Peraí, não mexe com esse cara. Vamos passar andando. Será que eu dar um abraço nele? <risos> Deu aqui? Agora já era, né? Fura tudo Peraí <risos> A gente mágica, hein? Vai ficar com ela Vamos! <risos> <risos> ah, tia, aí, só me dá, me dá Ela desapareceu Não dá suas flechas, atire Isso Erguei ela, tia Ô, sua Loki Nossa, ela tá <risos> cadu, piedade, ela não sente porrada, não Vou <risos> jogar Peraí, peraí, calma ela tá dando uhum. como, tio? Chegou. De uhum. Como assim sai de perto dele? atacando! Uhum. Uhum. Pega o abacate, pega o abacate. Rápido. Manda um cortado. Peraí, peraí. Quem que é do bem aqui? Levanta a mão. Uhum. <risos> ela some. tipo. Ela uhum. soube. Ô uhum. louca, oh, ela gira. Uhum. Nossa, ela tem um garfo. Ah, tia, você é uma uhum. pedona uhum. mesmo, hein? Uhum. Fazer, sabe o uhum. que eu vou fazer, tio? Uhum. Vou invocar o Chimirim. Chimirim. Tá. Venimim. Vem que eu estou aqui agora. Ah, agora eu vou do lado. <risos> você não domina na hora que eu tô com o poder não, hein. Você está mentindo demais. Peixezinha. Ah, Agora é soco. Ah, eu não quer tinha as pernas dela. Ah, meu Deus. Espera aí. Ah, meu Deus. Veneno. Oi, veneno. Ah, o na frente dela. Pega ela. Frecha ela. Frecha ela. Ah, pegou ela. Agora não. Agora não. Agora não. Jogo! Oh, tri... <risos> ó, que Ezequiel, você tá com a flecha nela. Isso! Ela tá cospe! Agora precisa de uma urgente, hein? Pegamos ela. Mais um, mais um, mais um! Ah, jogo! Ezequiel, você tá com a frecha cuidar junto. veneno! junto. Ah, cuidado com o veneno, fui abraçar, ah! hein? Faz aqui, ó, flecha. Freshica! Pegamos. Mas o ela só matou. Nossa, que suador, tio! Que isso, jogo? Rapaziada, vai ser assim o jogo? Eu já vou queimar, vou preparar o isqueiro aqui, o álcool, o querosene. Vou tacar fogo na casa. Ah! Beleza, rapaziada, peraí aí. Use as habilidades, rapaziada. Ganhamos experiência com essa lock aí, hein? Pelo amor de Deus, a gente dá uns 7 bilhões de experiência essa lock aí, hein? Beleza. Verdade. Rapaziada, vamos com calma. O Cabernet quer saber das habilidades. Tá tudo trancado em jogo combate com o escudo. Sim. Olha aí, tio, tem habilidades novas aqui. É isso que o caverninha quer, habilidades. É. Ó, essa aqui do machado, segura R2 para deferir um golpe brutal com o machado, causando muito dano. Rapaz, isso é final de combo, hein? Ó. Olha que louco isso aqui, tio. Segura R1 para atacar com o machado. Ataque pesado que finaliza o combate e ataque leve. Pressionei R1, R1, R1, R2 para executá-lo. Beleza, rapaziada, é isso que eu quero, hein? Será que tem como fazer no ar quando o cara estiver caindo? A gente faz isso. O quer, quer, Quanto que é isso aqui, tio? 30 pratas. Vamos comprar, vamos comprar. Rapaziada, temos ataque novo, hein? R1, R1, R1 R2. Vamos simplesmente testar aqui. Um, <risos> dois, <risos> três. Ixi! <risos> <risos> rapaziada, que louco esse ataque aqui. Beleza, primeiramente vamos se preocupar em achar mais abacateiros Para encher a vida do Kratos O que que acontece? é um baú lá embaixo do jogo Tem como tacar um, um cortadinho lá e pegar essa parada de... A gente vai ter que descer ali que Tem como Como que a gente desce ali, Kratos? Precisa ter um knock aqui Tá com preguiça Rapaz, como que a gente desce? Ó, tem outra parada escondida aqui Tranquilão Rapaziada, a gente precisava de pular de ponta ali embaixo, hein? Ó, oh, beleza, a gente vai subir e descer por ali, rapaziada. Tem que ficar calmo. Às vezes é só ficar calmo. Não fique afobado, igual o Ezequiel, só vamos com calma. A gente vai descer. O jogo tem que descer, hein? Para de mentir, beleza. Em vez de a gente continuar, a gente desce. Oh, oh. Eu não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto, não sei nada sobre isso. Beleza, rapaziada, aqui é um compartimento secreto. Com certeza o jogo então continuará é assim a gente desce. por cima. Acertou. Não é aqui que a gente desce. Rapaziada, o Carmeninho só quer pegar o, o baúzinho ali. Calma. Pera aí, joguei. Vamos testar o combo agora. Nossa senhora. Que isso, tio? Calma aí. Um, dois, Sim. três e. Um. Jogo! Vai, levanta. O quê? Ah. Rapaziada, o, é uma só. O cara mata, o cara é muito forte. O que acontece? A gente não vai poder testar o um ataque novo nesse cara, não. Só se a gente dá a porrada final antes de chegar perto. Aí a gente pode pegar. Calma. Essa daqui mata. É uma só. Pegamos, pegamos. Fazer arrancar bem. Essa daqui mata. Essa daqui mata. Foi, foi bom pegar isso aqui. Por quê? Contra inimigos fortes, ela é boa. Carneiro puxa habilidades novas. Ó, é forte. Arranca bem. Calma, aí, creitão. Agora, elimina. Fazer é, virou suco. virou suco. Abadele, é, esse aqui é forte, você viu, né? É uma, é duas pancadas só e já nossa desmonta o creitão. O que que é com Desce! Vamos abrir. O que isso? Deixou uma parada nova aqui com o que? É adquirido ouro de. Ah, uh, uh, hers. Pera oh, aí, ô, Ezequiel, o oh, que você tá vendo aí? Rapaziada, Ezequiel, oh, só tá fuçando nas poções mágicas aí. Envenenado? Não sabe o que? Verdade. Vamos continuar pra lá, tio. Vamos continuar. Beleza. Espera. Regressadas não costumam andar em bando, né? E tem um monte delas esperando a gente lá em cima. E bravas pra caramba. Garoto. Desculpa Imaginação Rapaz, vai ser difícil cuidar desse Ezequielson O menino toma café demais O que que acontece? Pra onde que a gente vai, Tinha Tem que subir ali Beleza, acho que tem que continuar subindo Ou será que a gente vai pra esquerda? Vamos pra esquerda aqui ver se tem alguma coisa mais secreta ainda Não tem, beleza Então a gente tem que ir pra cima Continua pra cima e chega no topo ali Eu, você e o mano Ezequielson Ó O que é aquilo ali em cima? A gente tem que subir lá de novo. Mas como? Isso <S conseguem>. aqui é a sua culpa tua, hein? Beleza, tá rolando o baú que a gente tanto... Não, o que a gente tanto queria tava ali embaixo. Já pegamos. Aqui é um baú mais novo ainda, tipo, mais itens. Beleza. Tá mais paradinha, hein? Sim. Aço maleável, mais um. Nossa, quantos tipos de item tem esse game? 52! Informações, mas eu curto. Ó, oh, tem Loki aqui já, tio. que abraçar eles. Cuidado, nossa, cuidado. já, tio. Olha, vamos testar o combo novo. Atrás desses Loki aqui. Ô, oh, jogo, prometi, tio. Rapaziada. Nossa, essa parada ergue pra combo. Ah, eu curti, tio. Curti. O Carmeninho adora isso. A parada ergue, ergue os Loki pra continuar o combo. Ó. Oh. Atrás de você, ataque inimigo! Calma aí, hein? Tá, tá rolando os Hadouken aqui. Por Beleza, arrebentamos esse lock aqui. Tem mais lock aqui em. Uh. Onde é que ele tá? Ó, ó, ó. Sua perfeita! Cuidado com o Hadouken mesmo! Vou pegar o salto 15 primeiro. Nossa senhora, que piloto é mesmo. Vamos! Uhum. atrás de você. Eu vou o combo, olha isso. Uhum. cara louco atrás! Oh, calma aí, joguinho, calma aí! Tem mais um lock só, vamos brincar com ele! Vamos brincar, ele dá rato aqui e vamos ver! Ele tá mesmo! Olha ah! o jogo, apertei pra mim! Você é louco, tio! Rapaziada, estamos apanhando feio, tio! Mas isso aí é... não dá pra jogar, não, jogo! Né? Parece abacatinho, abacatinho! Olha aqui, garoto! Aí, olha aqui, olha Sim, aqui! Sim, senhor! Ih! Eu já vi essa língua antes! Conhecimento adicionado Selando Svartfren O reino dos anões está garantido Rapaziada, se você é um anão, você está com seu reino garantido O que acontece? Pela promessa de proteção Contra os nômades de Hel Fizeram dos Asgardianos Os guardiões De suas fronteiras Agora os Vanir não tem como pedir ajuda A Flurfs. Graças à visão de Odin, os elfos permanecem distraídos o suficiente. Todos os planos estão em andamento. Guardião dos corvos, rapaziada. Tá rolando o um guardião dos corvos aqui. Vamos ficar ligados que os anões estão com o futuro garantido. Beleza. Com isso, em bagaça, o abacate pra dentro. Beleza, tem mais um aqui. Hein? Ó. Deixa uma vida inteira. Tranquilo, com a vida inteira já profissionalizada, vamos ler Daqui, ou ver garoto. as animações. Mais um diz que ele se chama me falou dele, um guerreiro gigante feito de pedra. Parece uma batalha bem grande. Tem o Odin, Thor, até a Serpente do Mundo. Peraí, o tipo, Odin, Thor, ah, Serpente do Mundo, né deve aqui. ter arrebentado a cabeça dele, viu? Olhei o olha, Thor está com machado. O corpo do Runir esmagou ele. Peraí, o corpo de quem? Idiota. Esmagou quem? Vamos. Beleza, Vélez. Rapaziada, chega de animações, vamos, mais conhecimento adicionado Um gigante poderoso feito de gelo e pedra Parece que ele lutou contra os deuses Azir e Vanir Ele enfrentou Thor e acho que ambos perderam Rapaziada, ambos perderam ou ambos ganharam Não nada a ver, irmão Vê isso aí, tio, Por quê? como assim, tio, ambos perderam? O que aconteceu para ambos perderem? Nem cedido Rapaziada, acho que eles perderam mesmo <risos> <risos> O que que acontece? Vamos continuar investigando pra esse lado aqui. Ó, será é que tem deitar essa paradinha aqui já? O jogo. Antes você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Olha aí. Se aparecer alguém, você vai ficar. Longe. Entendeu? Rapaziada, não foi ruim. Já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Rapaziada, eu deu, não deu quero foguinho. mais ouvir. Ó, oh, magia rúnica Sim. tem que achar os três poderes para abrir o baú rúnico? Pera aí, normalmente Ó oh, você tem um selo. Ó, tem outro aqui, ó Pega mais pra cima Pera aí, tem que mirar mais pra cima aqui, ó, ó Se a gente mirar aqui, pega, ó ah. Correntes dos dois lados, talvez? Beleza. Rapaziada. Tá faltando um selo bento, hein? Esse aqui vai ser mais difícil. Beleza, o Cavaleiro detecta no vento, assim, no ato, tio. O brilho dos olhos já bate. Não! E o Cavaleiro já detecta. Podem ficar calmos. A gente vai achar isso. Tá faltando um R ainda, hein? Onde é que esses locos enfiaram ele? Pera aí, primeiro vamos deitar isso aqui. Que tá simplesmente atrás aqui. Deu certo. Rapaziada, onde é que tá o último selo? Uh, cadê o último selo? Ó, tem um lockzinho lá em cima, hein? Oi? Será que é aquilo? Vou mandar bem na franja dele, ó. Vai buscar a franja. Peraí, peraí. Novo trabalho. Olhos de Odin. Os olhos de Odin são rei dos corvos. Estão em todo lado. Nossa, a gente achar 15 corvos. Bronze. Prata, 30. 51 corvos, você pega o ouro. Sim. Livre-se dos espiões alados de Odin. O que acontece? Recompensa 2.500 experiências. Experiência demais. rapaz eu acho que tá ali. Eu tô vendo um brudinho ali. Ou será que é um baú? Peraí, não continua não, hein, jogo. tem que voltar ali, pelo amor de Deus, hein. Beleza, só um baú. O que acontece? A gente tem ainda que achar o último selo que tá faltando. A gente vai pegar aquele baú. Onde é que tá, jogo? Eu nem nunca vi. esse último tapelão, tá hein? Não um tava do lado, tava fácil. Já quebra essa baradinha aqui? Não. Ó, já rola mais abacate aqui. Beleza, aqui não tá. Não. Será que tá aqui em cima e o caverninho não viu? Vai lá e vê. Mas o caverninho subiu daqui. Ah. Nossa, cadê esse selo? Você não sabe nem eu. Ó, tem como a gente ir pra lá então? Tem umas, umas cordinhas, tem um baú mágico lá em cima. Será que é esse baú lock aqui? Não! Pera aí, prime primeiro vamos subir ali. Será que tem como a gente subir ali? Investigar dali? Olha aí, tio, é isso aqui? Achou! Ô, oh, louco, jogo. Tinha que continuar, por isso que a gente não tava vendo. Ah, meu Deus do céu. Ó, oh, vai ter um chefe aqui, hein, pelo jeito. Vai dar alguma coisa poderosa? Olha aí, é maçã. Mais uma maçã. Pegou mais uma, hein. Aumentar a saúde máxima, rapaziada. Esses baús tem que ser achado de qualquer forma, tio. Não tem como passar sem achá-lo. O que que é... A importância das inteligências dos magos no local Vamos ficar ligados, hein Beleza, o que, que acontece? Tem como subir Pra cá Rapaziada, tem, um, tem uma parada que abre aqui hein? Ó, tem um baú Magnético ali do outro lado Beleza, será que a gente tem que abrir alguma coisa por aqui? Ele tá altamente pilantra, tipo Altamente pilantra. Caiu! Mas é! Beleza, tem como baixar a ponte por ali. Cuidado com a Jô. direita! Espera aí, então esse aqui não aceita machado Me cuidei. Nossa! <risos> calma aí, calma aí. Pegou mais foguinho. Peraí, peraí. E é a bruxa? Ah, Diogo Ô, é, mano, precisa apura aqui, nela Ô, oh, mulher, ela desvia Cadê é ela? Beta ah. todo mundo Isso, peraí, então Nossa, tacou uma velha lá Pois, Foi isso que aconteceu, Ela tá aqui Ô, oh, mano, eu nunca zoio nunca a velha ah. senhora, Ataque de veneno ah. Ataque de veneno ah. Peraí, Diogo, coisa aqui é, é, Ah, Elson nossa, nossa estamos... Sai! Vem. Pega, pega o abacate ali. <risos> vai ficar muito lobo aqui, tio. Nossa. Nossa senhora, nível 70. Aqui, eu vou pegar o abacate. Corre, Craig. Isso, crentinho. Mas Tem nunca junto, tio. Aí ferrou, hein? Como é que vai jogar assim? <risos> VENENO! CUIDADO! Eu ataca atacando o veneno, hein? Ah, jogo! Nossa! A gente já está atacando o veneno. Olha, é a bruxa que tem que matar, tio. Não tem como matar ela, não. Isso! Abacão! Abacão! Abacate! Tamo indo, tamo indo! nossa! Pegamos, pegamos, pegamos! Eu ia o povo agora, tio! Beleza, eles! Sobrou pra cá pra nós, sobrou, sobrou! Aí, aí, vou pegar ela, vou pegar Você A sua direita! tem alto? Né? Sai, Cleve. Peraí, aí, peraí. Vamos pera botar tá essa volta. Nossa, levantamos ela. Agora, Cleiton! Peraí, aí, peraí. Peraí. Pega ela pera na frente. Oh, estava junto. Um, dois, três. Levanta. Explode. Agora passou só Loki, né? <risos> Agora vai brincar, tia. Tá a vetinha nela. Isso. Primeiramente, primeiramente. Calma aí, tio. Calma aí. Ela vai atacar. Vai atacar. Oh, faz curva! Ah, ah jogar aí, <risos> você tá <no> ar, hein? Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Ah, meu Peraí, aparecer mais. mais. Beijo atualizado. Rapaziada, um estranho um homem estranho, cheio de tatuagem foi à nossa casa e atacou o papai. Deve ter sido uma grande batalha destruíram tudo. Papai disse que eu não estava pronto, mas deve ter mudado de ideia depois de matar esse estranho. Quem era ele? É o Felipe, é o Felipe. O que queria com a gente? Não somos nada demais. Rapaziada, informações sigilosas e pilantrosas. Rapaziada, tá rolando mais atualizações aí. Mais! Ó, jogador pesado. A gente já viu isso aqui? Sim. Beleza, rapaziada, tá rolando, tá rolando umas palhas aqui? Ó, já quebra. Abacate novos. dois. A gente tem uma vida completamente, ou quase completamente, com isso, completamente. O que que acontece com isso em mente? Vamos pegar e comer tudo juntamente Abrir a rodinha para a gente Poder passar a ponte Que de repente Pap! Esse foi mais um episódio aqui da Caverna O Que Que Acontece Espero que vocês tenham curtido Não deixe de compartilhar e deixar o seu like Para fortalecer a nossa Caverna O Que Que Acontece Te vejo na próxima hein? Vapão ah, ah. cruel e sacode o bairro inteiro Baideiro, baideiro. cruel, que sacode o bairro inteiro Bote do Michael Jackson, misturada com baideiro, baideiro, baideiro.